Salve, salve, moçada! Vamos lá para o nosso terceiro vídeo. Agora sim, nós vamos começar, então, a é, aplicar né, o conhecimento que nós adquirimos nesse vídeo 1 e 2, para poder desenhar uma planta baixa. Então, inicialmente, nós vamos inserir a planta baixa aqui. Então, o procedimento que nós vamos estar utilizando é o attach, attachment. Então eu venho aqui ó, nós estamos usando a, a aba home, onde eu tenho o dar e o modificar. Eu vou, eu vou alterar a aba para insert. Nesse insert eu vou procurar aqui ó, a taxa. Então já selecionei aqui o diretório onde está meu desenho. Escolhi planta baixa. Open. Ele aparentemente mostra uma tela, escala, ângulo, isso que você queira fazer, ou até trocar a imagem né? Eu vou aqui, dar ok. A inserção, ela, ela vai estar tá baseada, né? No, eu posso criar um retângulo o tamanho que eu quero que insere, insere né? Ou é... e esse retângulo, ó, eu clico, tá vendo? E ele começa a mostrar um valor aqui para mim do lado, ó. Como eu sei que a casa ela tem mais ou menos sete por 6,5, então eu vou clicar aqui, ó, mais ou menos 10, observa lá no ortogonal que ele está mostrando 10,5, então está aqui ó, toda a imagem, clico, botão rolou e arrasto para o lado, né, para que eu possa é, ver essa imagem, então vou dar um ajuste aqui para poder ter a imagem do tamanho que dê para visualizar, então eu inseri uma imagem dentro do AutoCAD, e aqui tá dizendo, ó, 7,35 por 6,5, né? Então, inicialmente, vou voltar aqui para home e vou fazer o quê? Vou desenhar as medidas totais. Isso a gente já sabe fazer, que é o quê? Comando linha, preste atenção, ó, clico, indico a direção, indico a direção e vou digitar o valor que tá ali, ó. 7, agora tem que ser ponto, não pode ser vírgula, porque o vírgula faz a, a separação da, das coordenadas X e Y. Então, tem que ser ponto. Então, 7.35. E ENTER. Então, ele desenhou aqui para mim a linha 7.35. Vou subir e vou digitar 6.5. ENTER. Passou um pouquinho, não tem problema. Clica com o botão rolando o mouse... E desce esse desenho para você enxergar, ó. Volta 7.35, enter e close para fechar, né? Então, tem aqui, ó, o nosso desenho, ó. Certo? Então, essa planta aqui, o, o, o impresso branco, essa folha aí não está na escala, né? Então, mas eu tenho aqui 7.35 por 6,5. Como que eu faço para saber que é esse tamanho, né, ó? Tá vendo? Eu consigo manipular aqui, ó, 6,5 na vertical, 7,35 na horizontal. Como que eu faço para conferir isso, se esse tamanho está correto? Ó? Então, botão Rolão mais uma vez, Utilities, Messery, quando eu posiciono o mouse dentro do meu quadrado, ele mostra 6,5 por 7,35. Uma outra coisa que nós vamos observar aqui na planta, né, ó, quando eu olho aqui, eu estou vendo que as paredes externas, ela está dizendo que tem 25, ó, 25. E a interna, que é essas três aqui, ó, tem 15. Então, nós vamos relembrar o uso do comando offset. Então, tem lá o comando offset. Quanto que é o tamanho da minha parede? Agora, eu estou falando em centímetros. Então, só que eu estou desenhando em metros. Então, eu tenho que digitar 0.25, que é 0.25. 0,25 metros, certo? Enter, e clico na linha, e clico para dentro. Ó. Clico na linha, e clico para dentro. Clico na linha, clico para dentro. Clico na linha, clico para dentro. Então eu fiz todas as paredes externas aqui da minha planta. Ótimo. Dou Enter para finalizar. Agora eu vou é, planejar o meu desenho. Então eu vou fazer primeiro esse canto, esse lado... Esquerdo, depois o lado direito. Então, a medida aqui, ó, é 2,55. Esse 2,55 é essa medida aqui, ó, interna. Certo? Então, e depois eu tenho mais 25 aqui da parede. Então, voltando aqui o nosso desenho, eu vou ter ó, que copiar ou desenhar essa linha aqui, 2,55 para cá. Então nós já sabemos alguns comandos que fazem isso, né? Eu posso utilizar o comando linha, né? Referência, pegar a referência aqui, ó, apontar a direção e digitar 2.55 enter e eu tenho a linha. Como eu sei o comprimento, eu digito 6.5 e ele fez essa linha aqui, ó. Ele fez essa linha aqui para mim, né? Agora eu quero a próxima. Na próxima eu tenho o offset, que já está configurado. Basta dar enter e clicar aqui, ó, na linha para fora. Então, eu fiz essa parede, esse cantinho aqui, ó. Certo? Muito bem. Agora, ó, nós vamos fazer esse quarto. Tá? Ele está dizendo que aqui no comprimento tem 3,75. 3,75. Então, muito bem, ó. Para treinar o comando, né? Vou dar ESC aqui, então daqui, dessa linha para baixo, 3,75. Poderia utilizar o referência, que nem eu fiz aqui? Sim, mas para poder treinar o comando, nós vamos utilizar o comando cópia. Então, ó, clico no comando cópia, clico na linha, certo? Quero copiar outra linha? Não. Então, eu dou ENTER. É um, uma cópia precisa? Não, é uma cópia que eu posso pegar um ponto qualquer. Então, eu clico aqui fora como baseline e indico a direção. É importante você observar que a linha está sendo copiada para baixo. Qual é a distância que está pedindo lá na planta? 7, desculpa, é 3.75. Então, digito ENTER, olha lá, ó, e fez a linha. Eu sei que a parede tem 25, não sei? Então, 3.75 mais 25 é igual a 4. Então, eu posso fazer a parede na sequência da planta, né? Então, só digitar 4, ENTER e finalizo. Então, eu tenho agora essa parte aqui pronta. Ó. Bom, tem algumas linhas aí que eu não vou precisar e podem me confundir. Então, a gente vai utilizar o TRIM. Eu dou ENTER para ele poder cortar, né? E vou tirar essas duas linhas aqui, ó. Certo? Só essas duas do meio. Do ESC. E essas duas que sobrou aqui, ó. Essa sujeirinha. Clico, pego a seleção azul e deleto. Ok? Então, eu fiz essa parte e fiz aqui, ó. Para poder ficar fácil de ver a varanda, também posso usar o trim de novo. Do ENTER. E vou tirar essa linha aqui, ó. Essa e essa. Aí eu já consigo ver... A varanda aqui, certo? Então, aqui, ó, varanda, essa parte da cozinha e talvez uma sala aqui, não sei o que, que é isso. Bom, vamos lá. Agora, nós vamos fazer as paredes que tem 15. Então, a primeira parede que tem 15 é essa, ó. ó e ela tem 1,80 m desse ponto aqui para cá, né, Para baixo aqui, ó então 1,80m, então eu posso copiar ou posso utilizar a referência, vou utilizar a referência e nós vamos alternando para que você possa perceber que dá para usar as duas, né, ó. então ó, linha, pego aqui, ó, ó indico a referência para baixo e digito 1,8, automaticamente ele vai capturar a linha para mim a 1,8, certo? Essa distância aqui da linha é o 2,55. Mas eu vou colocar 3 metros só para passar um pouquinho. E eu ter noção de onde que ela acaba. Certo? Aí eu tenho que copiar essa linha para 15. Então eu posso usar o cópia, como vocês já viram. né? Ou posso reconfigurar o offset. Para treinar o comando cópia, eu vou clicar no comando cópia. Seleciono a linha. Dou enter. Né? Clico para selecionar. Um base point aleatório, indico para baixo e digito o valor. Ponto 15. Eu não preciso digitar o zero à esquerda, né? Então eu digito só ponto 15 em vez de 0.15. E enter para finalizar. Pronto, ó. fiz aqui a minha parede de 15. A última parede que nós temos que fazer é essa aqui, ó, que vai dizer, deixa eu conferir aqui, que ela tem. 4.15, então é essa aqui, ó, esse valor, que é essa distância horizontal aí da, da casa. Então, 4.15, eu vou usar o Trim para poder dar uma limpada nas paredes e ficar mais fácil de eu enxergar, ó. Trim, Enter, então isso aqui sai, ó, né, aqui dentro também vai sair, então sai aqui o canto, vai ficar pronto para que eu possa fazer as aberturas, ó. Tô limpando aqui os cantos da parede, para que eu possa é, trabalhar, ok? Bom, como eu vou construir uma linha 4 e 15, essa linha aqui, ó ela não vai precisar. Então, eu apago. E aí, eu vou copiar essa linha aqui, ó 4.15, que é o valor que eu preciso. Então, copia essa linha aqui, dou Enter, clico aleatório fora, indico a direção e digito o valor. 4.15, Enter e Enter. E agora, percebe que tem alguns defeitinhos, né? Que aqui em cima, a gente sabe resolver com o Trim. Então, Trim, Enter e eu vou cortar aqui ó, corto aqui, corto aqui e corto aqui, ótimo, agora eu preciso unir esse canto, se eu não utilizei o comando fillet ainda, que está abaixo do trim, basta eu clicar fillet e clicar nas duas linhas, ó aqui e aqui, o fillet é um comando que serve para arredondar cantos, tá, essa, e aí, eu posso fazer cantos arredondados, mas como eu não configurei ele ainda, ele serve para unir os cantos. Então aqui, ó, basta clicar para arrumar isso, né, clicar e apagar, e dar delete, né, e eu tenho aí a minha planta baixa. A mesma coisa aqui nesse cantinho aqui, que eu posso apagar. O nosso próximo passo, né, do vídeo, já que eu fiz aqui todas as paredes, Agora é marcar as aberturas. Ah, faltou um trim aqui, ó. Então, trim, enter. Aqui, Ótimo. Agora, tá faltando eu criar as aberturas. O que são as aberturas? As aberturas é aonde eu vou instalar as portas e as janelas, né? Que são as minhas esquadrias. Então, eu vou, no próximo vídeo, iniciar é, a criação dessas é... Pô, aberturas na verdade, acho que não acho que tem tempo, o vídeo não está muito longo nós já vamos fazer essa abertura agora ó, então como que eu faço a marcação da porta a porta aqui ela tem 80 é, a folha da porta tem 80 cm então para que eu possa instalar uma porta de 80 cm a minha abertura tem que ser 90 então eu venho aqui, ó, onde eu vou instalar a porta né? aí eu vou ter que usar a referência ó. clico no comando linha a, a distância da porta aqui ela é 10 né? é, que é chamado de boneca então clico na, na linha pego a referência, indico a direção ponto 1 para poder deixar a boneca de instalação ponto 25 que é a distância é, a largura da parede e vou copiar essa linha né? para a esquerda 90.9. enter, enter, e aqui eu aplico o trim, então criei a minha primeira abertura, ó. certo? Primeira abertura, a outra abertura é aqui, ó. então vou fazer as portas primeiro, uma aqui e outra aqui, é o mesmo procedimento, ó. comando linha, pego a referência, indico a direção, a boneca é ponto 10, enter, sobe, essa parede é de 15, então ponto 15, enter, enter. Criei a linha, a distância da porta é 90, né? Porque eu estou fazendo a abertura. Clico, clico aleatório, indico a direção, ponto 90, enter, enter. E trim, enter. E apago aqui para poder fazer a abertura, certo? E por final, aqui ó, comando linha. Pego a referência, indico a direção, ponto 1, ENTER, a distância dessa parede também é 15, ponto 15, ENTER, ENTER, e vou copiar a linha, ponto 9, copio, ó, clico, dou ENTER, ponto 9, ENTER, ENTER, e TRIM, e vou conferir, opa, esqueci de dar o ENTER, clico em TRIM, Dou enter e opa. agora eu vou conferir, né? Então, ó, mensury na verdade eu posso escolher, né? Distância, então ó, daqui até aqui, ó lá, 90. Quando eu instalar a porta, a porta vai ter 80. Mesma coisa aqui de novo, Mensure distância, daqui até aqui, ó, 90. Tá certo? Bom, vamos medir aqui agora, ó, aqui embaixo. Vamos ver se eu deixei 90 certinho. Distância daqui até aqui, 90. Então, todas as três portas estão corretas. Agora, nós vamos colocar a janela. Ó. A janela tem dois metros, né? Aqui, e essa está centralizada. Essa está com uma boneca de 25, que é diferente um pouco da porta. Então, vou fazer essa aqui primeiro, ó. Então, vamos lá. Comando linha. Clico, pego a referência. Perceberam a importância da referência? Ó. Indico a direção. Ponto 25. Enter. Viro. O que, que aconteceu aqui? Eu já sei a espessura da parede. Que é 25 também. Criei a linha e a boneca. E agora eu vou copiar essa linha. Copiar essa linha. Ponto. Dois metros para cima. Enter. Enter. Tenho aqui dois metros. 30. ENTER e finalizei aqui a abertura da janela. Agora para poder criar a janela aqui, ó, que também tem 2 é, metros e centralizada, eu vou pegar a linha, vou fazer pelo lado de dentro, ó. então ele pega o centro, eu clico, indico a direção, a largura eu conheço, ponto 25, ENTER e criei aqui uma linha no centro dessa parede. O que, que eu vou fazer? Copiar um metro para a direita e um metro para a esquerda. Então, comando cópia, clico na linha, dou Enter. Clico do lado de fora, ó, indico para a direita, um metro, Enter. Indico para a esquerda, um metro, Enter. E Enter novamente. Essa linha que me serviu de marcação do centro, eu não preciso mais. Chamo o comando linha lá no comando Modify, dou Enter e apago o comando. Então pronto, está aí toda a minha planta já com as aberturas. Agora sim, o próximo vídeo será a criação das esquadrias. Então eu vou salvar, porque nós não, também vamos é, trabalhar com o comando layer, né? separar por layer e por cor, então é bom salvar. Save as, drawing, vou dar um nome aqui para essa planta, área de trabalho, vai ser planta... Baixa básica, certo? Muito bem, salvei e finalizamos esse terceiro vídeo. Treine os comandos, fique craque aí em construção das paredes, porque o quarto vídeo ele aumenta um pouquinho a nossa necessidade de trabalho. Tá bom? Até mais, tchau, tchau.